Minha candidatura vem de uma construção com as lutas sociais em Belo Horizonte, com a intenção de ocupar as eleições, é que mulheres como eu, que vem da resistência periférica, tenham voz e visibilidade para tomar as decisões que afetam as nossas vidas. E no atual contexto, no Brasil, de golpe parlamentar, institucionalizado, é muito importante que pessoas que vêm dessa caminhada se apresentem para ocupar as instituições e ali fazer um contraponto real de denúncia das violações dos nossos direitos, de defesa das nossas reivindicações e também ter uma presença legítima que traga esse acúmulo de grupos que historicamente não são contemplados nas políticas públicas que são as mulheres, as juventudes, as pessoas negras, a população LGBT, quem vive nas periferias, quem mora nas ocupações urbanas. É por essas pessoas que eu luto. Eu acredito muito que nas eleições em 2016 a gente tem chance de fazer a diferença. E sendo uma mulher feminista é também uma demanda que haja uma representação para fazer frente à cultura do estupro, à violência machista, para que mais mulheres estejam nos espaços de poder. Queremos quebrar isso que está aí estabelecido. É possível fazer, basta ter compromisso. E eu também, como feminista, defendo a presença das mulheres nos espaços de poder porque representatividade importa, uma mulher quando se reconhece na outra, que chegou lá, pode se encorajar e se fortalecer para acreditar que ela também pode. E sendo uma mulher negra que vem de uma caminhada na cultura hip-hop, eu sei o valor dessa referência representativa para o nosso fortalecimento pessoal e coletivo. Então, é com esse empenho, com esse carinho que eu me coloco também, sabendo que é uma entrega pessoal, uma exigência, uma tarefa histórica no atual momento de golpe institucional em que nossos direitos estão ameaçados, há retrocessos acontecendo no país e forças conservadoras, antidemocráticas têm se apresentado para impedir que nós vivamos felizes, com dignidade. Então, vamos nessa, muita luta, conto com você!